Oi? Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é muito bom. Emagrecer vai dar mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de algum veículo, até moto se for necessário. As vantagens de emagrecer. Perder os quilos do seu corpo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 que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.